Fala galera, bem vindos ao canal do Cebosa. Hoje estarei falando do polêmico álbum da banda Pavilhão 9 Se Deus vier, que venha armado o ano de lançamento do álbum é 1998. O álbum causou bastante polêmica pela igreja católica e por políticos conservadores por ter uma foto de Jesus Cristo na capa. O álbum possui 13 faixas. Intro vai explodir, com a participação de Black Island, Ex Planet Ramp, Execução Sumária, Terra de Ninguém, Protesto, Rota, Perseguição, Retrato de São Paulo, Rap da Verdade, Esquadrão da Morte, sem Caráter, se Deus vier, que vem armado, que é a faixa, título do álbum, e dependente. A criação e execução foi pela banda Pavilhão 9. A formação foi blindado nas guitarras, DJ Branco nas pickups, 12 nos vocais, Marinho no baixo, Ortega na guitarra, Rossi nos vocais e Thunder Batera. Bid no Samples Base, Black Island, participação especial na faixa vai explodir. Primeiro suspeito, BO, PR e DK, participação especial na faixa Retrato de São Paulo, Juliano Pateclado nas faixas protesto e perseguição blindado Piano Rhodes na faixa Rap de Verdade o álbum foi produzido e gravado por Carlo Bartolini Ebit, mixado por Bill Kennedy, engenheiro de gravação Denis Feres, edição digital Marcelo Barla, técnico de bateria Rodrigo Nogueira, assistente de gravação Gil Câmara, assistente de mixagem Jeff Gregori e Alex Abieta, masterizado por Alan Yoshida no AEM Mastering. Hollywood, Califórnia Gravado nos estúdios Ion e Babon São Paulo Mixagem Screen Studios Estúdio City, Califórnia Produção Executiva Ana Natividade E Wagner Garcia Capa multi Rodolfi Assistente Fábio Pechado Fotografia João Feiner multi Rodolfi E Márcio Fernandes Escultura Francisco das Chagas Ocabra Pintura Quente Maxis Artigo 5º da Constituição Brasileira Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante É livre a manifestação do pensamento Dedicado às vítimas da violência social e da negligência policial